Olá, eu sou o Douglas, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre banco de questões e questionários no Ava Moodle. Essa, essas duas ferramentas estão associadas dentro do Ava, porém elas são ferramentas distintas, né, duas funcionalidades distintas, então eu posso criar um questionário vazio, que não tenha nenhuma questão, eu posso criar um questionário e logo em seguida adicionar questões novas, né? criar o questionário e depois criar as questões novas, eu posso adicionar um questionário e adicionar questões que tenham sido criadas anteriormente no banco de questões. Então a ideia é mostrar esses dois recursos, banco de questões e questionários, que são ferramentas independentes, mas que são ferramentas que se relacionam, obviamente, porque você precisa criar questões para estar inserindo dentro de uma prova. Vou mostrar um pouquinho sobre vários tipos de questão. É, não vou aprofundar em todos, são muitos tipos de questões disponíveis no AVA e a gente pode personalizar colocando novos tipos. É, mas vou tentar demonstrar as mais conhecidas, as mais utilizadas, as mais básicas, pelo menos. Vamos ver como isso funciona na prática? Então, eu vou acessar o AVA mudou aqui pelo endereço Ava.fms.br. Aqui você vai poder ter, acessar o AVE Ensino, destinado ao ensino de graduação e pós-graduação. Na página inicial, na seção Meus Cursos, aqui você vai ter acesso às disciplinas que você está trabalhando. aí. No caso, eu, eu vou utilizar esse ambiente de demonstração. Para você estar tá acessando o banco de questões, você vai clicar na engrenagem. Depois, na última opção aqui, a opção Mais... Você vai rolar a página aqui até a última sessão, vai ter o banco de questões. Clicou em banco de questões, você vai chegar nessa área aqui, onde você vai ter quatro abas. A aba exportar permite exportar as questões de uma determinada categoria né, uhum. do ambiente aqui, para você poder depois importar em outro ambiente. Escolhe, por exemplo, o Moodle XML, clique em exportar, ele vai salvar um arquivo lá no seu computador, vai baixar um arquivo que você vai poder estar importando depois aqui na opção importação. Então, nessa opção de importação, você precisa dizer qual que é o formato do arquivo que você vai importar. Então, lembrando, se eu exportei no formato Moodle XML, eu vou poder escolher aqui o formato de importação Moodle XML. Aqui embaixo, eu vou poder clicar e soltar, né, arrastar o meu arquivo de importação aqui dentro dessa dessa área de importação aqui, né, dentro dessa área tracejada, ou eu posso utilizar o seletor de arquivo clicando aqui em escolher um arquivo. Aqui eu vou utilizar a seção enviar um arquivo, clico no botão escolher um arquivo, escolho lá do meu computador, onde o arquivo estiver salvo, depois eu clico na opção enviar um arquivo e o arquivo vai aparecer aqui dentro da área tracejada. Feito isso, eu clico na opção importar para concluir o processo de importação. A partir do momento que eu fiz a importação... Aqui na aba de questões, as minhas questões vão aparecer aqui, aquelas questões importadas. Aqui na aba categorias, é uma aba bem interessante para vocês gerenciarem as categorias tá? com o perfil de vocês. O que, que é importante? Utilizem, adicionem novas categorias para criarem grupos de questões. Agrupem, né? separem as questões é, em categorias. Você pode estar digitando o nome da categoria, Aqui, a categoria mãe, você pode deixar essa padrão mesmo do ambiente, ou seja, dentro do ambiente do meu ambiente de demonstração, ou dentro do ambiente da disciplina de vocês, vocês podem utilizar a categoria padrão para utilizar ela como uma categoria mãe e criar subcategorias aqui. É importante que vocês façam isso, porque quando você vai exportar uma... Quando você vai exportar questões, você repara aqui que você não pode selecionar um grupo de questões. Você exporta a partir de uma categoria. Então, se você cria tudo na categoria padrão, depois, se você digamos assim, tenho 100 questões, mas eu queria trabalhar só com 10, então você teria que exportar essas 100 e depois gerenciar as 100, entendeu? Então, se você trabalha com a criação de categorias, de subcategorias aqui, fica mais fácil... Você exportar somente a categoria que você quer. Além de exportar por categorias, você também poderia exportar uma a uma. Então, eu posso visualizar uma questão aqui da lista, ó, eu tenho algumas criadas aqui. Para cada uma delas tem a sua opção de editar. Clicando aqui, você vai ter a opção exportar como Moodle XML. Então, eu poderia exportar uma a uma. Mas é, você não tem a opção de exportar múltiplas. Ou você exporta utilizando a aba categorias, a aba exportar, desculpa, e aí você exporta de uma categoria como um todo, ou você exporta uma a uma. Não tem como selecionar algumas. Por isso é bem importante categorizar as suas questões aqui, criar categorias para as suas questões. Quando você vai criar uma questão, você pode clicar aqui no botão criar uma nova questão e você vai escolher o tipo de questão. Feito isso aqui, antes você escolhe qual categoria você quer trabalhar. Tá? Então você escolhe a categoria... E depois você clica no botão Criar Questão. Ao, cri ao clicar em Criar Questão, vão aparecer aqui as opções de questões. A gente vai ver que tem muitas, e como eu disse, eu não vou demonstrar todas, mas vou dar uma pincelada em cima de alguns tipos aqui. É, ao invés de demonstrar criando do zero, o que levaria, tornaria o nosso vídeo tutorial aqui bem extenso. Eu criei algumas já e aí eu vou explicar como funciona essas que eu já criei. Então, se você clicar aqui em criar uma categoria e clicar na opção Arraste e Solte na imagem e clicar em adicionar, você vai ser levado para um formulário de criação. Ele vai ser similar ao formulário de edição de uma questão já criada. Então, por exemplo, eu tenho uma questão aqui do tipo Arraste e Solte na imagem, que é essa primeira que eu nomeei aqui de Arraste e Solte. Eu vou clicar nela e editar e depois editar questão. Esse formulário que vai abrir aqui, é o mesmo do de criação. A diferença é que ele já vem preenchido com os dados que eu tinha lançado anteriormente. Aqui, eu vou inserir um nome para a questão. Para a sua questão, você tem que nomear as suas questões no banco. Esse nome não fica visível para o aluno quando ele vai responder a prova. Então, você pode utilizar um nome que você achar melhor aqui para identificar a sua questão. Se você for criar várias questões do mesmo tipo, poderia colocar um nome, colocar um, depois dois depois três então você poderia fazer dessa forma ou você pode deixar um nome aqui colocar um nome que vai ficar mais é, fácil identificar que questão é aquela então isso vai ficar a critério do professor definir um nome para suas questões aqui você vai colocar um texto da questão então aqui a descrição é o cabeçalho né o enunciado da questão vai deixar é, vai dizer aqui, que que é para o aluno fazer alguns campos aqui eu não vou alterar marcação padrão feedback geral você pode colocar um feedback geral para o aluno, mas não é obrigatório. Então, eu poderia colocar aqui é, para o aluno que o, fi, o feedback geral para ele, é, para essa questão, seria o que eu esperava que ele respondesse, né? alguma coisa assim, o que eu esperava que ele tivesse aprendido e o que eu pretendia avaliar. Então, eu posso colocar um feedback geral aqui no final. Aqui na área de visualização, nesse tipo de questão, é, aqui eu vou inserir a imagem de fundo, lembrando que essa questão aqui é do tipo arraste e solte para imagem, né? Então eu vou colocar aqui uma imagem de fundo. Eu posso pe pegar o meu arquivo de imagem, arrastar e soltar ele nessa área tracejada, ou clicar aqui no escolha um arquivo para usar o seletor de arquivo da mesma forma como eu já tinha explicado anteriormente. Aqui você usa, usa o seletor de arquivo. Eu carreguei essa foto, que é essa xícara de café aqui. Esses itens que estão aparecendo em cima da imagem, café, pires e colher, eles não fazem parte da imagem. A imagem é só o desenho ao fundo. tá? Se eu clicar em cima da imagem e fazer o download dela, eu vou abrir a imagem. Ó, a imagem é só a xícara, ela não, tá, não tem aqueles itens aqui dentro. Isso aqui são os itens arrastáveis que a gente vai configurar mais abaixo. Esse café, pires e colher. Aqui na seção itens arrastáveis é onde a gente vai configurar esses itens. Então primeiro a gente vai dizer se a gente vai colocar um item arrastável sendo um texto ou uma imagem arrastável. Então, eu posso jogar uma imagem sobre a imagem do fundo. Tá? Ou eu posso utilizar um texto, que foi a opção que eu escolhi aqui. Você pode agrupar os itens arrastáveis. Então, por exemplo, eu posso criar grupos é, de itens arrastáveis de forma que o, os itens do grupo A só vão encaixar nos espaços que forem destinados ao grupo A. E os itens do grupo B, por exemplo, só encaixariam lá na imagem em cima dos espaços que foram destinados ao grupo B. Tá? Então, fica casado dessa forma, você não consegue encaixar um texto arrastável dentro de uma área que não seja do grupo dele. Se você não quiser separar em grupos, você coloca tudo no mesmo grupo. O grupo utiliza o grupo A aqui, vai ficar... Funcional, tudo do mesmo grupo. Se o texto arrastável ele pode ser encaixado em mais de um lugar, então você poderia utilizar a opção ilimitado. Aí você consegue encaixar o item aqui, o item 1, dentro de vários lugares na imagem. Aqui você vai, é, se for um item do tipo imagem arrastável, você vai escolher o arquivo de imagem aqui, ou você vai arrastar a imagem é, e soltar ela aqui dentro para fazer o upload dela. Se for do tipo texto arrastável, você vai digitar nesse campo aqui embaixo, texto. Então, aqui eu vou digitar o texto arrastável. Aqui é o primeiro texto que chama colher. É, eu, você vai repetir isso para todos os itens arrastáveis. Então, aqui eu tenho o segundo item arrastável, que é o pires. O terceiro item arrastável, que é o café. Você pode criar mais itens arrastáveis clicando aqui em criar três itens arrastáveis. Quando você clica, clica três, ele adiciona mais três. Porém, se você deixar algum em branco, ele não vai criar o item. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui só a colher e o pires, e eu deixasse esse café aqui em branco, ele vai desconsiderar esse item, ele não vai levar em consideração, então, esse item. Aqui são a, a configuração das áreas de soltura. Então, são é, os espaços, as, as áreas em cima da imagem de fundo, onde eu quero soltar esses itens. Basicamente, para cada área de soltura, você vai ter que definir qual que é o item que você vai colocar ali. Aqui eu tenho, por exemplo, o pires, a colher, o café. Então, eu vou configurar qual que é o item que encaixa em cada área de soltura. Aqui, nesses dois campos, os primeiros campos, esquerda e topo, basicamente é a quantidade de pixels que você tem que deslocar a partir da margem esquerda e a partir do topo para chegar na área de soltura. É, se você olhar aqui, então, esse item aqui, pires, ele está a 40 pixels da margem esquerda e a 160 pixels do topo. Então, aqui ó, você pode olhar é, que você tem aqui a imagem, né? E o pixel, esse, esse pires, essa área de soltura pires, ela inicia aqui a 40 pixels da margem esquerda e a 160 da, do topo. É, Para você descobrir... A posição, você pode abrir simplesmente essa imagem com o um editor de imagem. Então, por exemplo, eu vou baixar aqui novamente essa imagem. Vou abrir ela aqui com o um editor de imagem. Na verdade, aqui ele abriu. Ele não abriu com o editor, mas eu vou abrir. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar para mostrar na pasta. Deixa eu pegar ela aqui, mostrar na pasta. Aqui eu vou abrir ela com o um editor de imagem. Então, ó, editar. Aqui com o editor de imagens, ele abriu ela até rotacionada aqui. Quando você passa o mouse por cima, perceba que nessa área inferior aqui do editor de imagem vai mostrar o deslocamento em pixels. Tô vendo? Ele vai aumentando conforme eu vou com o mouse para a esquerda e direita ou conforme eu subdesço. Então é assim que você consegue localizar os pixels de uma imagem. Vou fechar aqui. Então, para saber, a forma mais fácil é você utilizar um editor de imagem. Se você não tiver experiência com editor de imagem, você também pode ir na tentativa e erro. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui embaixo, coloco uma quantidade de pixels, digamos que eu coloque 20, daí eu rolo a página até a parte onde aparece a imagem, eu clico aqui em atualizar a visualização. Quando ele recarregar a página, eu vou ver que a área de soltura mudou um pouquinho, ela vem um pouquinho mais perto aqui da margem. Então, se não foi o suficiente, se não está legal, eu venho aqui e altero. Coloco aqui, por exemplo, 40. pico aqui novamente em atualizar em visualização. E aí ele vai colocar mais próximo aqui, afastar um pouco da margem esquerda. Então, você pode ir também na tentativa e erro aqui. mais fácil mesmo seria pelo editor de imagem. Aqui na área de soltura ainda você vai colocar o, o item arrastável. E você pode colocar um texto para ficar escrito dentro da área de soltura, então ele vai aparecer dentro da área de soltura o texto antes de você arrastar o item para lá. Você pode definir um item, um texto aqui para as áreas de soltura ou deixar em branco. Pode criar mais regiões de área de soltura aqui também. Aqui você pode combinar feedback, então se o aluno acerta a resposta, você pode dar um feedback, se o aluno acerta parcialmente, você pode dar outro feedback, e se o aluno erra, você pode dar outro feedback. Você ainda pode configurar é, se vai mostrar a quantidade de itens corretos e itens incorretos quando ele termina a questão. Então pode aparecer aqui o número de respostas corretas quando ele termina a questão. Aqui, as múltiplas tentativas, você pode configurar penalidade para cada vez que ele erra. Então ele fez a prova uma é. vez. Quando ele for fazer a segunda, se você configurou a prova para ela ter duas tentativas, vai aplicar uma penalidade que você pode colocar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 25% de penalidade, considerando que uma questão ela vale um ponto, se na primeira tentativa ele ele acertar a questão, ele tiraria um ponto, né? total máximo dessa questão. Se eu colocar uma penalidade de 25%, então na segunda tentativa, digamos que ele errou a primeira tentativa, na segunda ele conseguiria tirar no máximo 0,75 daquela questão. Na terceira tentativa, se for configurada como terceira tentativa, ele conseguiria tirar 0,5. Então ele vai reduzindo 25% a cada tentativa, que ele vai aplicando penalidades. É, se você não configurar tentativas, essa, questão, essa configuração de múltiplas tentativas, de penalidades, ela simplesmente não é aplicada, mas você precisa configurar aqui para o caso de ter múltiplas tentativas. Aqui você também tem uma seção de tags, essa de tags a gente não costuma utilizar no AVA, e uma questão de criado ou salvo pela última vez. Se for uma questão nova que você está adicionando, essa sessão não vai aparecer. Se for uma, seção, uma questão que você está editando, ele só vai mostrar quando a questão foi criada e quando ela foi editada pela última vez. Quem criou também e quem editou pela última vez. Feito isso, você pode salvar a questão. A questão vai ficar aqui dentro do seu banco de questões. Se você quiser simular para ver como que a questão está configurada, se está certinho, você clica aqui na opção editar e depois pode clicar aqui em pré-visualizar. Aqui ele vai mostrar como a questão funciona. Então o aluno iria responder arrastando os itens e soltando aqui né, nas áreas de soltura. Seria dessa forma que a questão iria funcionar. Aqui eu tenho uma questão arrastar e soltar sobre o texto. Vamos primeiro pré-visualizar essa questão para ver como ela funciona. Então basicamente aqui ó, eu vou clicar na opção pré-visualizar. Vocês vão perceber que existem áreas de soltura dentro do texto, em meio ao texto. E aqui embaixo existem itens arrastáveis. Então eu clico, arrasto, solto lá. É, vocês vão perceber também que existe essa, questão, essa questão aqui ela foi configurada com grupos de itens arrastáveis. Então, aqui, essas primeiras aqui fazem parte do grupo A, essas três caixinhas em branco, e as, três, as duas caixinhas em cinza embaixo fazem parte do grupo B. De modo que eu não consigo encaixar um item do grupo B numa caixa ali do grupo A, e o mesmo, o inverso. Tá? Então, é assim que funciona a questão. Vou fechar aqui a pré-visualização. Vamos ver então como foi configurada essa atividade? Vou clicar aqui em editar questão. Aqui eu defini um nome para a minha questão, para o banco de dados. Aqui eu coloco o texto no qual eu vou criar as lacunas. Repare que as lacunas elas são criadas com colchetes duplos. Então, eu abro colchetes duplos, coloco o número 1 para a primeira lacuna e depois eu fecho o colchete duplo. Para a segunda lacuna, abro o colchete duplo, coloco o número 2 e fecho os colchetes duplos. Aqui eu também vou poder configurar outras opções que também tem naquelas mesmas é, na mesma questão que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui o campo de opções é onde eu vou colocar as lacunas. Então, para lacuna 1, eu tenho que colocar aqui o texto arrastável. Eu também posso marcar a opção Embaralhar, porque ele embaralha as opções lá na hora de exibir. Cada vez ele exibe de um, uma posição diferente. Aqui você repara que eu configurei grupos, então eu criei três lacunas no grupo A no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo eu criei duas lacunas no grupo B. Você pode colocar marca ilimitado para dizer que uma palavra pode ser reaproveitada em mais de uma lacuna. Se você deixar espaços em brancos, ele desconsidera esses espaços em brancos. Se você precisar de mais lacunas, você pode criar mais lacunas. É, a quantidade de lacunas, de, de itens arrastáveis, ela não precisa ser exatamente a quantidade de lacunas de modo que eu posso ter aqui cinco lacunas no texto, então eu criei até a lacuna número cinco, porém, eu poderia criar mais itens arrastáveis aqui, tendo itens falsos, que não encaixam em lacuna nenhuma. Eu bastaria colocar aqui mais itens, posso colocar, por exemplo, oito itens aqui, de modo que três seriam falsos. A questão de feedback combinado em múltiplas tentativas é similar à outra, outra atividade, eu não vou mostrar como funciona, eu vou salvar aqui. E aí eu já demonstrei, né, já pré-visualizei aquela questão onde você arrasta itens sobre o texto. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a de questão de dissertativa. Basicamente, o aluno vai ter uma caixa de texto aqui, onde ele vai digitar a resposta dele. Essa caixa de texto ela pode ser desse tipo mais completa aqui, tendo a barra de ferramentas, né, para o aluno aplicar, por exemplo, um negrito, ele vai poder formatar esse texto, ou ela pode ser uma caixa mais simples, na qual o aluno só digita o texto mesmo. Isso é o professor que me configura quando cria atividade. Então, eu vou editar a questão aqui, dissertativa, chamei aqui de questão dissertativa, aqui eu coloquei uma... eu coloquei uma, uma instrução, né, a descrição do que, o enunciado da questão, o que é para ele fazer. Aqui nas opções de resposta é onde você configura o editor. O editor HTML, ele tem uma visão melhor, uma palheta de ferramentas ali para você poder formatar o texto. Se você utilizar as opções de texto mais simples aqui, ele vai, é, ele vai exibir uma caixa mais simples, o aluno não vai ter palheta de ferramenta para formatar o texto, é apenas um texto puro. Se você utilizar a opção de nenhum texto online também, você pode configurar a opção de anexos. Então você pode permitir que o aluno faça o upload de um arquivo naquela questão. Questões do, do tipo dissertativas elas não são autocorrigíveis, o sistema não corrige automaticamente. Vai depender depois de um professor, um tutor, um avaliador, poder fazer a correção manual dessas questões dissertativas. É, se você colocar editor HTML e permitir anexos, além de digitar dentro do próprio sistema, ele, e, ele vai poder também enviar um anexo. Colocando o tipo de editor aqui, você também pode colocar, fazer algumas configurações adicionais, como dizer se ele tem que digitar alguma coisa ou se é opcional, a quantidade de linhas que ele deve digitar ou não, é, ou menos, né mais ou menos, aqui você pode especificar a quantidade de linhas. Você pode colocar anexos ou não, se você colocar anexos, você pode colocar se os anexos são opcionais ou se eles são obrigatórios, e você também pode colocar os tipos de anexos que você pode aceitar. Caso você não conheça tipos de aquilo, você pode clicar aqui em escolher, para olhar numa lista aqui dos tipos possíveis e selecionar aqueles que você acha que é mais adequado para você estar tá recebendo a atividade dos alunos. Mais abaixo aqui a gente vai ter modelo de resposta, então você pode é, deixar para o aluno disponível um modelo do que você espera receber como resposta, colocando aqui nessa caixa. Aqui informações para o avaliador, então você pode colocar aqui uma descrição de como que você espera que os alunos sejam avaliados, caso você, por exemplo, vai ter o auxílio de um tutor, é, alguém na turma vai fazer a correção da prova, né? não, não necessariamente o próprio professor que está criando a questão, você pode deixar orientações aqui para o avaliador. Feito isso aqui, é, você salva, e aí você vai ter aquela questão do tipo dissertativo. Voltando aqui no banco de questões, vamos ver mais um tipo de questão, aqui tem, por exemplo, a questão de associação, então vamos pré-visualizar essa questão como ela foi criada. Aqui basicamente é de associação, eu tenho uma coluna à esquerda com alguns itens fixos, e uma coluna à direita no qual você selecionar as respostas. Então basicamente aqui era para associar as capitais com ah, os estados. É assim que funciona a questão de associação. Vamos editar ela para ver como que a gente configura. Então a criação de uma questão de associação depende da definição de um nome para a questão, assim como todas as outras. Você tem que configurar aqui o enunciado, né, o texto da questão. Ah, cabe ressaltar aqui que no enunciado você pode colocar outros itens aqui, tá? Você pode formatar o enunciado, colocando, por exemplo, uma imagem, um vídeo, um áudio, você pode colocar uma série, aplicar uma série de formatações aqui no enunciado da questão. Isso para praticamente todos os tipos de questões, não somente a questão do tipo de associação. Aqui você vai definir se você vai embaralhar as respostas ou não. E aqui embaixo você vai configurar as respostas. Basicamente você tem que configurar qual que é o texto. E qual que é a resposta que encaixa? Repare que o item fixo você pode colocar uma imagem. Então, eu poderia colocar uma imagem, colocar aqui uma foto, e aí depois eles preencherem, associarem o texto que representa aquela imagem. Então, não precisaria necessariamente ser dois textos aqui. Então, eu configuro aqui as respostas, posso adicionar mais itens aqui. Configuro também as outras questões, como eu já falei, de feedback combinado em múltiplas tentativas. E aí você salva, então você tem uma questão ali de associação. Aqui você vai poder criar também, é, utilizar a questão de associação para você trabalhar com imagens. Não somente daquela forma como eu fiz, mas eu elaborei uma questão um pouco diferente aqui. Reparem o que, que eu fiz aqui. Eu peguei uma imagem, coloquei ela no enunciado da questão. Essa imagem ela foi editada, eu editei no editor de imagens do meu computador e inseri caracteres aqui, ó, números. E aí eu coloquei, a, fixei na coluna esquerda e na coluna direita, que eu coloquei itens em texto. Então, se você editar essa questão aqui, eu vou editar ela. Você vai ver que agora no enunciado da questão, aqui eu coloquei o título. Eu até poderia copiar, repetir aqui o título da questão junto aqui à imagem. Então, eu poderia colocar antes da imagem aqui esse texto. Então, ó, ficaria visível aos alunos, lembrando que tudo que fica aqui no nome da questão não é visível para os alunos, mas aqui no, no campo do texto da questão é um enunciado. Então, eles passarem a ver, a ver esse texto junto com a imagem. E aí aqui, você pode dizer se você vai embaralhar ou não os itens, e aí aqui você também vai exibir as, as opções, né, tanto da coluna esquerda quanto da coluna direita em texto. Então, dá para fazer, é bem flexível o tipo de associação aqui, Tipo de questão, associação, então você pode fazer, criada da maneira que você achar melhor. Aqui também você pode ter uma questão do tipo múltipla escolha. Então, como que funciona a questão do múltipla escolha? Aqui, basicamente, você vai ter um enunciado e você vai ter as alternativas em que o aluno vai selecionar a resposta que ele quer. É, a questão do tipo múltipla escolha, ela também pode ser para múltiplas respostas. Isso vai depender da configuração. Repare que essa aqui foi configurada como múltipla escolha. O aluno só consegue selecionar uma. Quando ele seleciona outra opção, desmarca a anterior. Agora, se eu configurar como múltiplas respostas, ele vai conseguir selecionar mais de uma. Então, vamos ver como configura? Então, aqui, ó, ao criar uma questão do tipo múltipla escolha, você vai ter esse formulário, vai dar um nome para a questão. Aqui você vai colocar... O enunciado da questão. Aqui você vai dizer se é apenas uma resposta correta ou se ela é do tipo múltiplas respostas corretas, entendeu? Isso aqui vai permitir que ele selecione mais de uma resposta, que o aluno selecione mais de uma resposta. Aqui você também vai poder é, dizer se as opções se misturam, as alternativas se misturam ou não. Aqui também você vai colocar o número das opções, numerar as opções, então você vai poder colocar como que vai ser identificada cada alternativa. Tá? Então existe essas opções de numeração, ou também você pode não enumerar, né, as opções, as alternativas, e aqui você pode dizer se você vai mostrar instruções para os alunos de preenchimento sim ou não. As instruções basicamente são: escolha uma ou escolha uma ou mais, dependendo de como foi configurado esse campo aqui. Tá? Então você pode colocar essa descrição aqui na parte na sua, né, na sua caixa de, de, de enunciado aqui. Você pode descrever para o aluno aqui o que você quer que ele faça, ou você também pode tirar proveito dessa instrução padrão aqui. A informação vai aparecer junto da questão, dizendo se o aluno deve preencher uma ou mais é, alternativas. Aqui você começa a configurar as alternativas. Para cada alternativa, você vai dizer se ela equivale a alguma porcentagem de nota ou se ela não equivale a, nem, a nenhuma porcentagem. Então, por exemplo, se ela é múltipla as respostas e eu tenho duas respostas corretas, digamos que as duas primeiras é que fossem corretas. Então, eu poderia colocar que essa alternativa aqui vale 50% da nota da questão, e essa segunda vale 50%. Se essa alternativa é uma alternativa errada, eu coloco que ela não vale nada, ela vale nenhuma pontuação. Se eu fizer isso, eu tenho que especificar pelo menos uma alternativa aqui que vale 100%. O sistema não vai autorizar, não vai deixar você... É, criar uma questão que a porcentagem seja menor do que 100% então aqui eu tenho uma única alternativa correta e essa daqui é marcada com 100% para cada alternativa você ainda pode dar um feedback personalizado então eu poderia poder por exemplo escrever colocar aqui que a sigla do Fms não se escreve toda com letras minúsculas poderia criar um feedback personalizado para dizer que não é somente a primeira letra que a é letra a primeira letra que é maiúscula então, eu posso colocar aqui feedback personalizado para cada uma das alternativas. As outras sessões aqui são similares ao que eu já havia mostrado, e aí você vai ter uma questão de múltipla escolha, como eu já mostrei também. Próximo tipo de questão aqui, a gente tem uma questão do tipo numérico. Essa questão numérica, é, basicamente, você espera uma resposta em número. Então, aqui eu fiz uma pergunta e eu coloco uma resposta em número. Essa resposta aqui ela pode ser dada do tipo... É, valor mais unidade de medida, eu poderia colocar aqui uma unidade de medida esperada, ou eu posso colocar, por exemplo, metro quadrado aqui, né? Ou eu poderia colocar é, somente o valor, tá? E aí você também pode, ao criar a questão, você pode é, deixar que o aluno pre preencha aqui livremente, né? E você pode especificar se a unidade de medida, ela é relevante ou não para a, avaliação da, para a avaliação da questão. Então, por exemplo, se eu tivesse uma questão aqui que tivesse qual a área de um quadrado com lados de 5, sem especificar a unidade de medidas metro aqui, então a unidade de medida seria irrelevante. O aluno poderia até preencher e colocar uma unidade de medida aqui, mas na configuração da questão, o professor pode colocar que a unidade de medida é irrelevante. Vamos ver como isso funciona. Então, aqui em numérico, eu vou editar essa questão. Vou dar um nome para a questão. Vou definir aqui o enunciado da questão mais abaixo que eu vou começar a configurar as respostas. Por que, que eu, eu disse respostas e não resposta? Você pode configurar respostas, múltiplas respostas, digamos que uma, uma questão tenha mais de uma resposta possível, então você poderia configurar múltiplas respostas aceitas, e você pode configurar margem de erro e a porcentagem que aquela resposta equivale da nota. Então, aqui, por exemplo, se o aluno colocar 25 com margem de erro zero, ou seja, ele especificar exatamente 25, ele tira 100. Se eu colocar aqui que é 25 mais com margem de erro 2, ou seja, se ele colocar 23, 24, ou ele colocar é, 25, 20, opa, desculpa, 26 ou 27 como valor de resposta, ou seja, 25 mais ou menos 2, a porcentagem de acerto dele é de 80% da nota da questão. E aí você pode dar um feedback personalizado tá, para cada uma das opções aqui. Aqui eu configurei uma terceira ainda com uma margem de erro 5, e aí vale só 50% da nota e eu dei um feedback personalizado também. Você pode configurar outro tipo de resposta, não precisaria necessariamente ser 25. Por exemplo, se uma questão pudesse ter valor mais ou menos 25, eu poderia colocar aqui menos 25% com margem de erro zero, também equivalendo a 100% da nota. E aí eu poderia configurar itens para o, ne para o valor negativo, eu poderia configurar mais itens aqui, com margem de erros diferentes, equivalendo a uma porcentagem menor. Aqui você vai configurar a questão da unidade. Então, se você não considera a unidade, é, você pode colocar aqui, ó, unidades não são usadas apenas valores numéricos são avaliados. Ou seja, não importa se o aluno inserir um valor numérico, uma unidade, não vai ser levada em consideração. Se você quer que a unidade seja opcional, e se a unidade for inserida, ela vai ser usada para converter a resposta para a unidade 1, o que é a unidade 1? Você vai ver que a unidade 1 é especificada na próxima sessão. Então, as unidades elas não são, elas são opcionais. Se o aluno não inserir, ou se ele inserir uma unidade errada, ela vai ser convertida para uma unidade definida mais abaixo. Então, você vai utilizar essa opção. E se ela precisa ser fornecida e ela vai ser avaliada, você vai ter que configurar um item de penalidade aqui, caso o aluno informe uma unidade de medida errada. Então, poderia ser aqui é, uma casa decimal, tirar algum décimo, alguma coisa assim da nota. É importante que você saiba que quando você vai especificar aqui uma penalidade, você nunca vai trabalhar com vírgula para separar as casas decimais. Se você olhar aqui, você vai ver que aqui está uma vírgula. Porém, esse sistema funciona no padrão americano. Ele exibe aqui em vírgula, mas se você digitar uma vírgula, ele não vai funcionar. Então, você vai colocar ponto. Então, eu vou colocar aqui 0.1 e aí ele vai funcionar, tirando um décimo da nota aqui, para caso o aluno não acerte a unidade de medida. Você ainda pode especificar se a unidade de medida é inserida num campo de texto ou se ela é a parte, selecionada a partir de uma lista de seleção ou de um menu de opções. Seleção de múltipla escolha seria parecida até mesmo com uma questão de múltipla escolha. Vai ter várias escolhas, aí ele escolhe qual é a unidade de medida. E o menu de opções é uma caixa de seleção similar a essa aqui. Ele clica e expande os itens e ele escolhe qual a unidade de medida que ele acha que é a unidade de medida correta. As unidades são especificadas também, as unidades tanto da seleção múltipla escolha como do menu de opções são especificadas também nessa próxima seção aqui chamada unidades. Aqui você vai dizer com, aonde aparece a unidade medida, se ela é depois do valor ou se ela é antes do valor. E aqui você começa a especificar as unidades. Para especificar unidades, você pode especificar a primeira unidade, unidade 1, que é aquela, inclusive, que ele converte, caso a unidade seja opcional. E aí você especifica a unidade 1 e aí você coloca o multiplicador. Então, como a questão trabalha em metros, o enunciado da questão fala 5 metros, se o aluno aplicar a fórmula de área do quadrado, ele vai encontrar metro ao quadrado. Então, se o aluno digitar metro ao quadrado, o multiplicador é 1, um, correto? Porém, tem outras unidades que você poderia aceitar, que você considera que seja aceitável. Se o aluno colocar em centímetros, desde que ele multiplique por 100 o valor, também vai ser aceitável. Se ele colocar em quilômetros, desde que ele multiplique por 0,001, considerando que 1 um quilômetro tem mil metros... Então, também vai ser aceitável. Aqui você também vai configurar a sessão de múltiplas tentativas, que é aquela questão de penalidade para erro de questão, que a gente já viu. Feito isso, vai ter uma questão desse tipo aqui. Vou alterar aqui, para como se fosse um menu de opções. Eu vou salvar e continuar editando e vou pré-visualizar para ver como fica. pré-visualizar. O aluno escolhe aqui ó, qual a unidade de medida que ele acha que é a correta. Então, vai ficando diferente conforme você escolhe aqui o tipo de tratamento de unidade, a, a opção aqui como a unidade vai aparecer. Então, vamos trabalhar aqui com o próximo tipo de questão. A gente viu questão do tipo numérico, a gente pode criar questões de ordenação. Então, vamos pré-visualizar como fica uma questão de ordenação. Basicamente, você vai ter vários itens e o aluno vai arrastar e colocar em ordem aqui. Então, por exemplo, aqui eu até fiz um passo a passo de como acessar o banco de questão, a primeiro passo seria acessar o ambiente da disciplina ou turma, daí ele vai clicar no botão em formato de engrenagem, depois vai clicar na opção mais, depois ele vai rolar a página até a sessão de bancos de questões e vai clicar no item bancos de questão. Então é assim que ele acessa um banco de questões feitas, disso aqui o aluno acertaria a resposta. Para estar configurando uma questão desse tipo, quando a gente cria uma questão desse tipo, a gente vem no formulário, onde a gente vai definir o nome da questão, o enunciado né, da questão. Aqui a gente vai dizer que se os itens a serem ordenados, eles vão aparecer de forma vertical, como foi o que eu coloquei, ou horizontal. Se vai ser necessário selecionar todos os itens. Aqui também você pode definir o tipo de avaliação, se vai ser a posição absoluta. Existem outras opções aqui para você estar tá selecionando para avaliação. Os detalhes da avaliação, se você vai numerar os itens. E aqui você começa a configurar os itens arrastáveis então você pode ter aqui é, cada um dos itens, né? você vai colocar, e você pode colocar até mesmo o formato. Formato eu não vou exemplificar, né, você poderia escolher aqui entre esses quatro formatos possíveis, na verdade o, são três, um deles é o automático, e aí é, você pode colocar depois, fazer um teste, para ver qual que seria o que melhor é, te atende, utilizando a opção pré-visualizar aqui, você salva, né? E continua editando e pré-visualiza para ver qual que é o formato que melhor te atende aqui. Então, feita uma questão desse tipo, você vai ter aqui as ordena a ordenação dos itens, os alunos vão ordenar itens. Além dessa, eu vou comentar então aqui também sobre a questão do tipo verdadeiro ou falso, basicamente uma questão de verdadeiro ou falso, o aluno vai ter um enunciado e ele vai ter que escolher entre uma opção verdadeiro ou falso para estar tá configurando aqui, quando o professor cria uma questão desse tipo, ele vai ter aqui o um enunciado, o nome da questão, Aqui ele vai configurar a resposta, se é, é verdadeiro, que é o correto, ou é falso, que é o correto. Aqui ele vai configurar qual é a resposta. Ele vai poder dar um feedback personalizado aqui também para cada um dos tipos. Então, se, for, se o aluno escolher verdadeiro, o feedback aqui. Se o aluno escolher falso, o feedback aqui. E aí ele pode configurar as múltiplas tentativas. Então, criou aqui uma questão, vai ter criado uma questão de, do tipo verdadeiro ou falso. Então, eu mostrei aqui vários tipos. Clicando aqui em criar uma nova questão, você vai ver que existem inúmeros outros tipos. tá? Vou comentar um pouquinho aqui, então, sobre aqueles que eu não mostrei. Aqui, arrastar e soltar sobre o texto, eu mostrei. Arrastar e soltar na imagem, eu mostrei. Associação, eu mostrei. A questão de associação de resposta curta, ela é uma combinação de tipos de questão. Então, por exemplo, existe uma questão aqui chamada resposta curta. Eu precisaria criar duas, pelo menos, questões dessa para depois eu colocar uma associação de resposta curta. Então, a associação, é, você configura os itens que vão ser associados na coluna esquerda e na coluna direita. A associação de resposta curta, você não vai configurar os itens, eles vão surgir a partir de, de questões do tipo resposta curta. Então, eu tenho que ter pelo menos duas questões desse tipo, para eu poder configurar uma questão desse tipo aqui. Duas na categoria, no caso, porque daí você vai dizer qual categoria você quer utilizar para criar a questão do tipo associação de resposta curta aleatória. Aqui, para criar uma questão de associação de resposta curta, basicamente você vai definir o um nome da questão, o enunciado aqui da questão, e aí você vai configurar é, sobre a, as respostas, possíveis respostas, sendo que você pode configurar respostas esperadas até mesmo que sejam inaceitáveis, então que não sejam corretas. Então, por exemplo, para a resposta 1, eu poderia colocar aqui uma determinada resposta, colocando que a nota, se o aluno digitar isso, é 100%. E coloca um feedback aqui para ele, se eu quiser, também, o feedback é opcional. Poderia colocar uma resposta falsa aqui. Então, se o aluno digitar um determinado texto aqui, eu posso colocar que ele não ganha nenhum ponto. Imaginando que alguns alunos vão digitar essa segunda resposta, porém, ela não é aceitável. Você pode configurar aqui respostas falsas ou verdadeiras. É lógico que se o aluno digitar alguma resposta que não se enquadre em nenhuma dessas aqui do banco de respostas, então ele vai ter errado a questão. É, ao, ao fazer isso, eu vou poder criar a questão, né, criando duas daquela, vou poder criar uma questão de associação de resposta curta. No qual o sistema vai criar a primeira coluna utilizando o enunciado da questão, a coluna à esquerda, desculpa, utilizando o enunciado das questões de resposta curta, e nas caixas de seleção ele vai utilizar aquelas respostas que você colocou no banco de respostas. A questão do tipo calculado, ela funciona similar ao tipo numérico. Então, tipo numérico, ele faz uma conta e coloca uma resposta numérica. A questão do tipo calculado, a única diferença, e a calculado simples também, é que você começa a estipular variáveis. Então, você pode colocar valores é, que são calculados por fórmula, é, você pode colocar valores selecionados aleatoriamente, então você vai configurar uma questão aqui mais flexível, com variáveis. Questões do tipo code Runner são questões utilizadas principalmente para o pessoal da área de computação, né, que serve para o aluno enviar um código que vai ser executado para ver se o código está correto, um código de um programa, né, de, de algum programa que ele está construindo. Questões do tipo dissertativa foi mostrado, questões do tipo fórmula também são questões flexíveis que permitem as, a, trabalhar com questões mais complexas, né? então eu poderia trabalhar ali com valores aleatórios, respostas múltiplas, vetores, polinômios, matrizes, então são questões mais complexas. Geogebra também é muito utilizado aí pelo pessoal da matemática, da física, para fazer algumas simulações, então também é específico mais de uma área. Marcadores de arrasto e solto é bastante similar àquela questão de você ter uma imagem de fundo e você arrastar e soltar itens. Eu tinha utilizado a associação para criar uma coisa similar. Coloquei uma imagem de fundo, numerei itens na imagem e aí o aluno associava para cada item numerado uma resposta. Também dá para fazer isso com marcadores, arrasta e solta. Então, eu coloco uma imagem de fundo, e aí o aluno vai criar marcadores, o professor, na verdade, vai criar marcadores que serão arrastados para cima da imagem. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar uma imagem do corpo humano, coloco alternativas contendo o nome de cada parte do corpo humano, o aluno vai arrastar essas partes e soltar em cima da imagem. A questão de múltipla escolha foi mostrada, serve tanto para múltipla escolha como múltiplas respostas. A múltipla escolha calculada ela também é a partir de questões é, com fórmulas, com questões numéricas. Né? Então, vai, vai ser uma, um misto do, do múltipla escolha com a questão do tipo calculada. Numérico foi mostrado, a questão de ordenação mostrado resposta curta eu acabo de comentar agora há pouco. A questão do tipo resposta embutida close é, uma, é um tipo de questão que te permite combinar outras, outros três tipos de questão. Então eu posso criar uma questão de múltipla escolha, uma questão de resposta curta, ou questões numéricas, e aí eu posso criar depois uma, uma questão do tipo resposta embutida da Close, no qual eu vou inserir um texto que vai em, em cada parte desse texto vai conter uma questão do tipo múltipla escolha, uma questão de resposta curta e ou uma questão do tipo numérica, né? Então eu posso combinar várias questões aqui utilizando essa de respostas embutidas close. Selecionar palavras que faltam seria ali o preenchimento de lacunas no texto, né? Então eu posso criar um texto com lacunas e utilizar uma caixa de seleção para preencher, né? Essa são menus de opções com palavras para serem preenchidas no texto. O tipo stack também é uma questão para o tipo matemática, então ela é mais específica de uma área. O tipo verdadeiro ou falso foi mostrado. Aqui a gente tem uma seção chamada Why, o Iris Quizzes. O Iris Quizzes, você vai perceber que existem tipos parecidos àqueles. Então, eu tenho o verdadeiro ou falso tradicional e eu tenho o verdadeiro ou falso aqui do Iris Quizzes. Eu tenho a resposta curta tradicional e a resposta curta do Iris Quiz. Então, você vai perceber que existem, dentro da seção Iris Quizzes é, similares às anteriores. Qual que seria a diferença? Essas daqui são mais estáticas, é, as tradicionais. Então, você vai ter é, configurações de valores mais estáticos e tal. Dentro do Iris Quiz, você vai ter uma flexibilidade maior. Você vai poder configurar é, valores variáveis, você vai poder configurar fórmulas, respostas personalizadas, então você vai ter uma, uma opção de personalizar mais as questões aqui, colocar varor, valores mais variáveis, né, calculados a partir dessa opção. Aqui também você tem o tipo outro, a seção outro. Dentro da seção outro, você não vai ter uma questão em si. Essa aqui, esse item aqui, que é o único item que aparece dentro da questão da seção outro, que é o item descrição, não é realmente uma pergunta, mas seria uma espécie de texto que você pode inserir no meio da prova. Então, por exemplo, eu poderia colocar instruções para responder uma determinada questão, eu poderia colocar algum tipo de, de rúbrica de conteúdo para teste, posso fazer várias coisas. Por exemplo, digamos que eu tenha três questões que serão respondidas a partir de um determinado texto. Então, eu poderia utilizar o tipo que descrição para inserir o texto, informando que aquele texto serve de base para responder as próximas questões. E aí, a, depois eu crio três questões em sequência e coloco depois dessa, dessa descrição aqui, que seria o texto. É, nesse caso aí, você tem que se atentar para aquela questão de embaralhamento das questões na hora que você cria a prova. Porque se você embaralha as questões, e principalmente se você coloca navegação sequencial na hora de criar a prova, então, essa descrição aqui, ela vai se perder no meio da prova e a prova vai ficar meio sem sentido. Então, você precisa colocar uma, uma prova de forma que não embaralhe as questões e de forma que a descrição, ela, ela permite uma navegação é, livre, o aluno possa retroceder ao texto ou você exiba todas as questões numa única página. Isso tudo que eu comentei agora, você vai configurar quando estiver criando uma prova. Então eu vou cancelar aqui, a gente viu todos os tipos de questões, eu comentei um pouco sobre os tipos de questões. Retornando aqui na raiz do meu ambiente, dentro da estrutura de tópicos, é, a gente vai ter então aqui os itens, a, a, a, os itens da minha grade, né? ou você poderia ter abaixo aqui, tópico a tópico, você pode estar escolhendo um tópico para adicionando uma atividade do tipo questionário, ou seja, criar uma prova. Para isso, você precisa primeiramente clicar no botão ativar edição. Clicou em ativar edição você vai escolher uma, uma sessão daquelas ali para você estar tá adicionando. Se você clicar aqui, ó, ele vai te levar direto para a sessão. Eu escolhi aqui, por exemplo, a sessão provas. Já tem uma avaliação criada aqui, eu posso até ocultar ela ou excluir essa questão, esse questionário, vou excluir aqui e vou criar um novo. Aqui eu vou adicionar uma atividade ou recurso dentro dessa sessão de provas. Eu vou escolher aqui, ele é do tipo atividade, você vai ver aqui esse ícone vermelhinho aqui, que é o de questionário vou selecionar ele, eu vou ter que dar um nome para a minha atividade, um nome que fica visível para os alunos no caso, então, por exemplo, P1, né, a gente tem costume de utilizar muito isso aqui na universidade, P1 de prova 1 ou A1, também para avaliação 1, ou você pode colocar até mesmo por extenso aqui, prova 1, né. Você pode colocar aqui as provas, aqui é a descrição, então, aqui é o cabeçalho da prova, são as orientações, detalhe, até mesmo itens que você vai colocar aqui embaixo, como a nota, a duração, especifique também aqui na descrição, deixe bem detalhado aqui na descrição para que o aluno tenha acesso a um texto completo, uma orientação completa sobre a prova aqui no campo descrição. Se você marcar a caixa Exibir a Descrição na página do curso, antes mesmo de acessar a prova, lá naquela área onde aparece a estrutura da disciplina, lá os tópicos, as, as caixinhas, lá mesmo o aluno já vai conseguir ver a descrição da prova. Senão, ele vai precisar acessar a prova para poder ler a descrição da prova. Aqui no campo de duração... Primeiro você vai dizer se você vai habilitar um período específico em que o aluno pode é, entrar na prova, né? Então se você habilitar, o aluno só vai conseguir entrar na prova a partir da data e horário especificado nesse primeiro campo e ele só vai poder é, entrar na prova também antes da data de encerramento. Então chegou a data de encerramento, ele não conseguiria entrar mais na prova. Aqui você tem dois campos que são amarrados, o campo de limite de tempo e o campo que especifica o que vai acontecer quando o limite de tempo for atingido. O que é importante que você saiba aqui? Se você não especificar um limite de tempo, esse, terceiro, esse quarto campo aqui ele não vai funcionar, ele vai ser ignorado. Então, por exemplo, ah, eu quero que meus alunos, quando a data da prova chegar, que a data de encerramento da prova chegar, for atingida que as tentativas sejam todas salvas automaticamente. Isso só vai funcionar se você especificar o campo limite de tempo. Tá, Então, se você não especificar limite de tempo, todas as respostas que não foram salvas até a data do encerramento do questionário serão perdidas. O sistema não vai salvar as respostas dos alunos, mesmo que você coloque aqui para salvar automaticamente. Isso porque esse campo aqui tem que ser habilitado e você tem que especificar aqui o tempo você pode especificar um tempo diferente aqui. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui que a prova começa às 9h59, vai até às 10h59, porém ela tem uma duração de 30 minutos. O que, que significa? Então, se o aluno entrar na prova exatamente às 9 o contador, o cronômetro da prova vai iniciar e ele vai ter exatamente 30 minutos para fazer a prova. Se o, o aluno aqui, eu não quero... É... O aluno entrar atrasado, na verdade, então digamos que ele entrou na prova às 9h10. Ele vai ter 30 minutos, ele vai poder fazer a prova até às 9h40. Aí você pode me perguntar assim, ah, mas e se o aluno entrar na prova às 9h50? Se ele entrar às 9h50, teoricamente, como a prova fechou, é, fecha, encerra às 10h, então ele tem exatamente 10 minutos para fazer a prova. O, o cronômetro ele não vai iniciar em 30 minutos, ele vai iniciar em 10 minutos, então o sistema vai ter uma, uma inteligência aqui de entender que ele não tem 30 minutos para fazer a prova, mas ele tem só 10, ok? E aí você especifica o tempo e aí você vai dizer o que, que vai acontecer quando o aluno, quando a, o tempo encerra. Então, quando o tempo encerrar, o que, que acontece? As tentativas são enviadas automaticamente, ou seja, a prova fecha, já salva as respostas dele, ou ele tem que enviar antes do tempo encerrar. Ou seja, se o cronômetro zerar, vai perder todas as respostas dele. Ou você pode especificar que existe um tempo de carência também. ah, O aluno tem uma quantidade de dias, ou de minutos, ou de segundos para ele enviar a resposta dele depois que o cronômetro zera. Então você pode colocar, especificar uma carência aqui também. Aqui também você vai especificar a questão de notas. A nota da prova... Em si, você vai colocar depois que você tiver adicionado as questões. Mas aqui você pode colocar uma configuração de nota para aprovação. Então, digamos, se a prova varia de 0 a 10, você pode colocar aqui que a nota para aprovação, para ele ser considerado, é 7. Se considerado aprovado, é 7. Aqui é a quantidade de tentativas que o aluno vai poder fazer na prova. Ele pode tentar ilimitadas às vezes? Ele faz a prova, não gostou da nota, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Então, você pode colocar ilimitado se você quiser dessa forma. Ou você pode especificar uma tentativa, duas, uma quantidade específica. Se você colocar ilimitado, você, ou uma quantidade específica maior que 1, um, você tem que especificar como que a nota dele para a atividade vai ser levada em consideração. Então, vai ser a partir do método de avaliação nota mais alta? Ou seja, dentre as duas tentativas que ele fez, eu especifiquei duas tentativas, dentre as duas, vai ser a nota mais alta dentre as duas, não importando se é a primeira ou a segunda, ou vai ser a nota média? Vai ser uma média entre a primeira e a segunda. Ou vai ser a nota da primeira tentativa, ou a nota da última tentativa. Então você vai especificar aqui qual que é o critério, para estabelecer qual que é a nota dele. Aqui você vai especificar como que é o layout, ou seja, cada questão vai aparecer em uma página, o aluno tem que ir avançando questão por questão, ou eu vou colocar todas as questões na mesma página. Ou seja, ele vai rolar, a página vai ter uma questão abaixo da outra. Ou eu quero colocar uma quantidade específica também, eu posso especificar aqui. Quando você coloca cada questão numa página é importante que você perceba que você ainda especifica. Na verdade, quando você coloca qualquer uma dessas opções, você tem que especificar o método de navegação. Mas isso vai especificar, vai fazer mais sentido quando você tiver uma questão específica de quantidade de questão por página. Se você colocar livre, o aluno consegue ir para a próxima questão e depois retroceder numa questão anterior. Se você colocar na, é, navegação sequencial, ele tem que ir avançando uma por uma das questões. E se ele avançar para uma determinada uma próxima questão, ele não pode retroceder na questão anterior. Se você colocar aqui também o comportamento da questão, misturar entre as questões. Questões que são compostas por partes, você pode até ler isso aqui aqui nesse campo de informação, questões que são compostas por partes, como por exemplo, questão de múltipla escolha, é, questões associativas, questões de ordenação, os elementos que compõem a questão eles vão ser embaralhados se você ativar esse item aqui. Aqui, como as questões se comportam, você pode dizer como vai ser o feedback da questão. Se o feedback vai ser exibido adiadamente, ou seja, depois que a questão a prova encerrar, ou se você vai ter um feedback imediato a cada tentativa, a cada questão respondida. Então, você vai configurar aqui a forma de feedback. Aqui também você vai ter as opções de revisão. Então, se eu colocar aqui que o feedback é imediato, eu posso configurar o que eu quero exibir durante o feedback imediato. Se o feedback é adiado, eu não posso configurar feedback durante as tentativas. Porém, eu posso configurar um feedback a ser exibido após cada tentativa, eu posso configurar um feedback exibido é, cinco minutos depois da tentativa, considerando que o questionário ainda vai estar aberto, e eu posso configurar um feedback depois que o questionário finalmente fechar você pode habilitar aqui o que você quer que seja exibido para o aluno nas questões de feedback. A questão de aparência, você pode dizer se vai aparecer a foto do aluno junto da prova ou não, e se vai exibir, e quantas casas decimais você vai trabalhar para a questão de notas, né? Então, se você vai trabalhar com uma ou mais casas decimais. Aqui, então, você ainda tem, pode configurar também é, mais algumas questões de, de configuração, de, de aparência, você pode utilizar o um navegador seguro. Esse navegador nós não temos recomendado, nós não estamos recomendando o uso ultimamente, porque depende do aluno instalar o um navegador. Só que tem computadores que já apresentaram problema com esse navegador. Então nós não estamos re recomendando utilizar o um navegador seguro. A questão de restrições extras, você pode configurar uma senha para acessar a prova você pode configurar um endereço de rede, então, por exemplo, se eu quero que os alunos não façam a prova de casa, apenas do laboratório de informática, eu posso configurar, perguntar para o gerente de redes qual que é o endereço de rede daquele laboratório, e aí eu especifico esse endereço aqui nesse campo. Isso vai limitar, vai fazer com que os alunos só conseguem acessar a prova a partir daquela rede. É questão de demora entre uma primeira e uma segunda tentativa, questão de segurança de navegador, é, você pode configurar essa janela de pop-up segura com JavaScript. Isso aqui vai fazer com que a prova não abra dentro do próprio sistema, mas abra uma janela de pop-up mais limitada, o aluno não tem acesso aos mesmos menus do navegador e tal. Só que a janela pop-up segura, é, ela depende de que o aluno não esteja, não tenha no computador dele instalado um, um bloqueador de pop-up. Então, tudo isso aqui é muito bom conversar com os alunos, que eles devem desabilitar possíveis bloqueadores de pop-up, e seria interessante também fazer uma simulação, criar uma prova simulada para os alunos responderem antes da prova realmente real, para ver se os alunos não vão ter problema com a questão da janela pop-up. Aqui você pode configurar o feedback final, ou seja, quando a prova finalizar, você pode colocar um comentário para cada aluno baseado no percentual de nota, ou seja, se ele tirou 10, você coloca um comentário personalizado. Se ele tirou o limite de nota que você acertou 80% da prova você poderia colocar outro feedback e assim você configura outros campos aqui também. É, aqui as configurações comuns, você pode já criar a prova aparecendo para os alunos ou você pode ocultar a prova num primeiro momento para desocultar depois. Você pode configurar a questão de grupos separados, caso você tenha tutores que vão estar corrigindo provas de determinados alunos. Então, você separa essas provas em grupos, né? somente o tutor de um determinado grupo ele vai ter acesso aos alunos, às provas dos alunos somente do grupo dele. Se você colocar grupos visíveis, ele vai poder filtrar pelos alunos dele, mas ele vai poder dar uma olhada na prova dos alunos dos outros grupos. E se você colocar nenhum grupo, as provas para, para o avaliador, as provas vão aparecer, é, todas as provas para todos os avaliadores, né? Vai, não vai ter separação por grupo. Restrição de acesso, você pode restringir o acesso a essa prova por alguma característica, por exemplo, por data, ou o aluno, alguma nota específica em outra atividade, ou por grupo de aluno, somente um aluno que fizer parte de um determinado grupo vai poder acessar a prova. É, você também pode restringir por uma informação que está no perfil do usuário, por exemplo, pelo nome do aluno. Você pode criar aqui uma série de restrições configurar para essa prova. A conclusão da prova caso o sistema o ambiente esteja habilitado ao acompanhamento de conclusão você pode especificar um critério que vai vai é, representar quando o aluno concluiu aquela prova aí você determina aqui quais são os critérios para dizer que o aluno realmente concluiu a atividade a questão de tags e competências nós não consigo, não costumamos utilizar eu vou especificar aqui somente um o nome eu já dei eu não coloquei descrição só para poder salvar vou clicar aqui em salvar e mostrar então, percebam que a prova ela é independente do, das questões. Eu acabei de criar uma prova, só que a prova não tem questão nenhuma, ela está vazia. Para adicionar questões, eu vou clicar na opção editar questionário aqui, ou eu posso utilizar a engrenagem também aqui e utilizar essa opção editar questionário. Por isso que eu, por que que eu expliquei essa engrenagem aqui? Porque quando você adiciona uma questão, esse botão editar questionário ele some dessa área aqui. Então, para você estar tá acessando uma prova e editando, colocando mais questões ou removendo questões dentro de uma prova, é, depois que você já fez a primeira adição de questões, você precisa clicar na engrenagem, acessa a atividade de prova, né? Então, aqui, ó, voltando no ambiente, lá no, na sessão de provas eu tenho a prova, acesso a prova aqui, depois eu clico na engrenagem e edito o questionário para estar tá adicionando ou removendo questões. Para adicionar ou remover questões, aqui você vai especificar a nota da prova, de quanto ela vai variar, de 0 a 10, por exemplo. Então, eu vou colocar que a nota máxima é 10. Fez alguma alteração, você clica em gravar. Lembrando que aqui você trabalha com casas decimais baseadas em pontos. Se você colocar 10,0 aqui e salvar, ele, ele não vai salvar corretamente. Utilize sempre a casa decimal ponto. Então, se essa prova aqui, ela vale no máximo 8,5, eu não vou colocar 8,5. Eu vou colocar 8,5. E vou colocar gravar, e aí a, a nota máxima da prova vai ser 8,5. Repare que ele troca o ponto por vírgula. Mas é assim mesmo que o sistema funciona. Para exibição ele usa vírgula, mas na hora de salvar tem que ser. É, tem que ser. A casa decimal tem que ser expressa com um ponto. Então coloca aqui 10, gravou, ele ficou a nota variando de, de 0 a 10. Aqui se você quiser adicionar a questão, você vai clicar aqui no link adicionar. Você pode criar uma questão do zero clicando aqui na opção adicionar uma nova questão, e aí você cria como eu já tinha demonstrado lá no começo do vídeo. Escolhe o tipo e preenche o formulário de criação da questão. Se você quiser colocar uma questão do banco de questões, uma questão que eu já criei anteriormente, eu clico aqui no banco de questões, aí eu escolho a categoria onde essa minha questão está, escolho qual ou quais questões eu quero adicionar e adiciono as questões selecionadas. Então, adicionei várias, depois se eu quiser adicionar uma outra, eu posso adicionar, inclusive, entre essas questões já criadas aqui. Ó, você vai ter vários adicionar. E aqui você vai escolher a questão que você quer adicionar, selecionando mais uma aqui, por exemplo, e adiciona, vai ficar com quatro questões. Página não recarregou. Acho que, ah, não, é aquela eu já tinha adicionado. Deixa eu selecionar mais uma aqui do banco de questões. Você não pode adicionar uma questão que já existia, né? Se adicionar, ele não vai fazer nada. Agora ficou com quatro questões. Esse campo que aparece aqui com uma notinha ao lado de cada um é o peso da questão. Então todas as questões a princípio têm o mesmo peso, peso 1. Se você deseja especificar um peso diferente, você clica no lápis, digita o valor utilizando o ponto para separar a casa decimal, e aí dá um enter, então você tem um peso diferente para essa questão aqui. O sistema vai, de forma bem inteligente, ele vai calcular proporcionalmente todos os pesos. Então, eu, digiro, eu clico no lápis, digito um valor, pressiono o Enter e ele salva, altera o valor do peso aqui. É, se você também pode adicionar questões aleatórias. Então, se eu tenho uma categoria é, com várias questões, eu quero que cada aluno preencha questões diferentes, não vai ser as mesmas questões para todos os alunos, eu posso colocar aqui uma questão aleatória. E aí eu vou dizer de qual categoria que vai ser selecionada a questão aleatória. Eu posso especificar ainda aqui também os tipos de questões que eu quero, né? Escolha a categoria, posso usar alguns filtros aqui, adiciono a questão aleatória. Se eu fizer isso, agora eu tenho uma questão aleatória que vai sair da categoria aqui, dessa categoria. Tá? Não dá para saber que questão que vai ser selecionada, só na hora que o aluno for fazer a prova que a questão é selecionada. Então, eu vou excluir aqui, por exemplo, essa questão aleatória. Dá para excluir, né? Então, vocês viram aqui, você clica na lixeira e ele exclui. E dá para pré-visualizar uma questão clicando aqui na lupinha, né? Ele abre a questão para ver que questão que é. Tá? Então, assim que você cria as questões, você pode reordenar clicando aqui, arrastando e soltando, você pode colocar tudo na mesma página, ó. ou você pode separar em outras páginas, então ou você pode organizar aqui as questões, por exemplo, vou clicar aqui, ó, ele vai criar uma outra página, cada página tem duas questões, você pode organizar as questões aqui da forma como você achar melhor. Bem, gente, é isso, o vídeo ficou bem comprido, a gente tem uma quantidade de recursos bem extensa para trabalhar com questões, né? Eu espero que tenha ficado claro. Estamos à disposição na geade, então. Agradeço pela atenção de todos e até um próximo vídeo.